Ontem a gente mostrou aqui no DF1 o caso do homem que foi agredido por agentes do DETRAN em Taguatinga. Agora, a Comissão de Direitos Humanos da Câmara Legislativa formalizou uma denúncia, cobrando providências sobre essa história. Veja. Depois de passar por isso... Já está caído, moço! Oi! Oi, eu estou abandonado meu. E ter ficado machucado com os disparos da arma Taser, aquela arma que dá choque, o André resolveu procurar a Comissão de Direitos Humanos da Câmara Legislativa. Se eu realmente, eles estão falando que eu bati nos agentes, os agentes me prove que eu bati, que aí eu vou pagar pela meu, pelo meu erro. Agora eu não tando vou atrás dos meus direitos até o fim. A Comissão de Direitos Humanos aqui da Câmara disse que já formalizou a denúncia feita pelo André e que também enviou um ofício para o Detran, cobrando providência, o DETRAN, por sua vez, disse que já abriu um processo administrativo para investigar a atitude dos quatro agentes de trânsito. O departamento disse também que recolheu a arma taser usada no caso para fazer uma auditoria interna. Todas as, as ações abusivas do Estado, elas precisam ser responsabilizadas. Precisa ter um encaminhamento concreto do Estado para que os agentes não cometam nenhuma conduta abusiva. Ontem a gente contou essa história aqui no DF1. Esse vídeo foi gravado por um vizinho do André na segunda noite. Correria e gritaria na QNL 23, Taguatinha Norte. O André passa correndo e atrás vem um agente do DETRAN. Boa, boa, boa, boa. Pega lá, um homem que estava na rua grita. É morador. Do... Dois agentes imobilizam o André no chão. Dá para ouvir o barulho do choque da Taser e ele grita de dor. Uma viatura chega com mais dois agentes e tem mais disparos. Ô, oh, oh, Ai, ai, eu estou abandonado, né? Segundo o André, que levou os choques de arma taser, ele estava dirigindo por Taguatinga voltando da igreja. Na frente dele tinha um comboio de 10 carros do Detran. A mulher do André, no banco do carona, filmou. Como o comboio estava mais devagar, André deu seta para a direita e a viatura deu seta para a direita também. E segundo ele, foi assim. Esse vai e vem até o retorno para entrar na rua da casa dele. Um caminho de mais ou menos uma distância de 200 metros, onde começou a história. E depois veio um dos agentes pedir a chave do meu carro, querendo a chave do meu carro. Eu falei, não vou dar a chave do meu carro, chama a polícia para pegar a chave do meu carro. Foi na hora que um veio com spray de pimenta e veio com teise me acertando. E eu caí no chão. Eu levantei, consegui tirar o tênis da minha barriga, levantei e saí correndo para um posto de gasolina. Depois disso, o André foi levado para a delegacia por desacato à autoridade e resistência. E pagou fiança para sair. Gastou ao todo mais de dois mil reais. A partir do momento que a pessoa está imobilizada, que a agressividade cessa, não é mais necessário efetuar disparos, inclusive na capacitação, nas instruções que eles devem ter recebido, isso é muito claro. Ao final do vídeo, nos parece que já havia essa imobilização e já não havia mais agressão. Portanto, pode ser que isso seja considerado excesso. O Detran contou uma versão diferente da do André. Disse que os agentes de trânsito foram agredidos pelo André antes do taser. O departamento disse que já marcou, para os próximos dias, uma oitiva para ouvir os quatro servidores envolvidos no caso. A visão nossa não houve excesso. Houve a necessidade do, do agente encontrar o cidadão, o infrator, que inclusive foi autuado na delegacia por desacato, por resistência. Não podemos esquecer disso. Agora será alvo de corrigidoria sim. E caso confirmado algum excesso, serão tomadas atitudes cabíveis.